E aí galera do canal, aqui é o Zubit com mais um vídeo e hoje estou aqui para falar um negócio rapidinho com vocês. Como eu não tenho jogado Yu-Gi-Oh! links o que eu vou fazer? Tem essa minha conta do, do Yu-Gi-Oh! Canonoso, então eu vou sortear ela quando o canal pegar 700 inscritos. Eu vim aqui para vocês mostrar, ó. <coughs> nível 73 tudo, vou mostrar quantos personagens ele já tem habilitado. Ó, eu tenho Yu-Gi-Oh! Taiba, o Joy, Amai, Valentine tem o Atea, tem o Yugi, Moto, o o Weevil, o Rex Rex Raptor, o Mako o Yamibakura tem o o Itchikichi. essa aqui não é o seu nome essa não é o seu nome dela esse aqui, o Odin, eu sei. Pegasus e o irmão do, do Kaiba, o Baku, Bakuba. Então, agora eu vou mostrar para vocês as cartas que eu tenho. Os, vem aqui, estudo de cartas. Como aqui, crédito. Vou mostrar todas as cartas que eu tenho, todas as lutas raras e, e super raras que eu tenho. Para vocês verem, entendeu? Pra vocês verem as cartas que eu tenho e para vocês comentarem, compartilharem, dar uma dica. Enquanto não pego 700 inscritos, eu quero saber, se vocês querem ver vídeo de Yu-Gi-Oh! Querem ver live, então... Vamos lá. Raridade, mais raras, beleza. Filtro. Só vamos colocar só... Não, tá bom, beleza. Aqui, ó. As outras áreas que eu tenho. Tá, beleza, Super raras. Eu tenho, tem bastante cartazinhas bastante carta antiga no caso eu joguei há um tempo todo bastante ó são essas outras áreas que eu tenho no caso e eu tenho as prismáticas Cadê? Prismática, cadê prismática é... beleza prismática eu tenho essas três não eu tenho mais prismática e outro tenho essas três, tá faltando uma, eu tenho, um, eu tenho ainda carta frismática, tirando essas aqui armadilha, beleza, vamos com esse filtro, eu tenho uma armadilha frismática aqui no caso, sei lá, eu tenho mais cartas frismáticas, que eu não sei onde que elas estão, então tem bastante carta gente, Deco, o adicional que eu tenho aqui ó, e tem bastante carta, então, gente. Se vocês querem ver, um sorteio dessa conta aqui pra galera que tá começando agora, isso aqui tem uma conta da horinha, entendeu? No caso, eu tenho ó, 900 gemas ainda pra gastar. Então, ó, o mercador, eu tenho, vai ter um pouco outra rara, mas SR eu tenho bastante, pegar bastante dá pra pegar bastante SR aqui, ó chave eu tenho bastante ó no sinal ó farmar os duelistas no caso ó, o portal do duelo aqui ó o portal do duelo tenho bastante carta de farmar aqui ó porque eu tenho muita chave Ó, 700, 700 500 200 500 500 200 500 200 200 300 entendeu então para galera que quer ver Quer ver é Se inscreve no canal, compartilha, deixa o seu like. E não esquece de assinar o sininho e, e comente aí então. E fui!